no primeiro, na primeira mensagem do Despertar, em vídeo para vocês. Esse é um trecho da minha música, Desperta Meu Tambor, no meu CD Consciência Cantada. Queria falar um pouquinho hoje sobre o estado do despertar, o estado da consciência ampliada, o estado onde a gente consegue ondas de percepção, consegue mudar a percepção, consegue trazer uma visão Diferente, uma visão do despertar. E o que é essa visão do despertar? É a visão além das crenças, é a visão mudando a percepção. Todo sofrimento humano está na percepção, não está no fato em si, está na identificação que você tem com esse fato. Eu já dei uma palestra falando sobre um pouquinho sobre as crenças que a gente carrega do comportamento. Da expectativa. Falei um pouquinho sobre a questão do esforço e do resultado. Nós fomos criados, formatados, fomos colocados de uma forma, fomos criados a acreditar que você tem esforço, depois resultado. Não há nada de errado com isso. Mas também, quem diz que toda a verdade está aí? diz que, por exemplo, a verdade não está no fato de você ter o um resultado no meio do esforço, você ter prazer no meio do esforço, ter plenitude, entendeu isso? A interpretação que as pessoas têm de disciplina, por exemplo, disciplina vem de disciplino, eu me torno discípulo da força maior que me habita e eu executo com muito foco, objetividade, mas com plenitude, com prazer. A gente tem esses históricos, né, dos nossos avôs, nosso pai, que trabalhou a vida inteira almejando a aposentadoria. E muitas vezes nem usufruiu disso, porque quando chega esse momento vai cuidar dos netos, vai cuidar da vida, vai cuidar da casa, ou não tem saúde para. Tem um exemplo de que isso é uma crença também, né, que eu vou colher lá na frente. Eu tenho que colher agora. Eu tenho que trazer para mim agora. Então, essa está aí. Vou quebrar mais uma crença. Esforço e depois resultado? Não. Eu posso ter resultado até antes do esforço. Ou durante o esforço. Nesse estado alterado do de despertar, essa é mais uma crença que vai por água abaixo. É uma libertação. É um É uma libertação das crenças do inconsciente coletivo. Esse é o objetivo desses áudios que eu quero gravar para você. Então... Queria que você refletisse aí Sobre essa questão de quantas coisas a gente compra E executa sem o questionamento Mas esse questionamento não vem Porque a gente é treinado a usar só o racional E não a consciência O despertar da consciência vai trazer você Numa outra vibração Numa outra percepção Numa reorganização da sua vida Você simplesmente não vai sofrer como sofre todo mundo inconscientemente. Está aí um exemplo, mas existem muitas outras coisas. A solução às vezes vem antes do problema. Muitas vezes. É que você não percebe, já que ela veio como solução. Problema-solução. Que muitas vezes o problema não é problema. O problema é, um, é uma resposta diferente daquela que você viu. Um problema às vezes é uma resposta diferente que é a solução. Porque se você entrasse com a resposta da sua expectativa, você teria uma frustração maior lá na frente. Portanto, esse problema também é uma solução. É esse o convite que eu quero fazer com vocês. Vou começar com vídeos semanais, trazendo um pouquinho de música, trazendo um pouquinho de percepção para vocês. O ar se fez um raio pratiano e as espumas do mar, lindo clarão, a mamãe e manjá. Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira, a serviço de algo maior. Assim falei, Raus.